Só oh, pensei em você mulher, se você não me quiser Acabo levando um fim O melhor é o seu viver, eu nasci só pra você não sei... Já bebi, me embriaguei, já caí pelas calçadas, mas agora estou feliz porque os olhos dela me dizem que eu também tô apaixonada. Nós somos dois Os meus amigos que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você mais mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Vai o dia e vem a noite Preciso é do seu carinho Não posso viver sozinho Em até nossa morada Chega de viver